A alegria de pobre dura pouco mesmo, viu? Sabe aquele anúncio que eu dei ontem aqui no Otário Invest, onde o governo prometia a privatização de 17 estatais e com a possibilidade ainda de até a Petrobras entrar no meio? Pois é, na verdade esse número era bem mais modesto, apenas 9, e pra piorar não deram qualquer prazo ou previsão de quando isso realmente vai acontecer. E com relação a Petrobras, pode esquecer também. É, depois reclamo que eu faço mais críticas do que elogio a esse governo de incompetentes e sindicalistas de fada, né? Bom, hoje a Bolsa Brasileira sangrou mais uma vez, mas pelo menos conseguiu fechar o dia acima dos 100 mil pontos. Em compensação, o dólar disparou e terminou o dia negociado a centavos, mesmo com o Banco Central atuando forte na venda. A boa notícia do dia é que a prévia da inflação de agosto calculada pelo IPCA 15 veio abaixo do esperado. O que reforça as apostas para mais um corte na taxa básica de juros da Selic em setembro. E por falar em Selic, lá fora as atenções ainda estão voltadas para a condução da taxa de juros norte-americana por parte do Fed, que é o Banco Central norte-americano. Aliás, nesta sexta-feira às 11 da manhã deve ter pronunciamento do presidente do Fed, que deve trazer bastante volatilidade aos mercados. Por aqui a FGV divulgará mais dados de inflação, dessa vez